Salve! Um brinde à vida! Aqui é o César, do canal O Licorista. Se você está gostando dos vídeos publicados no canal, curta-os, se inscreva e ative o sininho para receber notificações, pois são ações importantes para que eu continue publicando conteúdo sobre a arte de elaborar licores. O tema deste vídeo é sobre o método MCTL-Licores, o qual eu venho fazendo comentários durante todas as apresentações em vídeos anteriores postados neste canal, pois a base do conteúdo que está sendo divulgado neste canal é baseado neste método exclusivo e aplicado à arte de elaborar licores, especificamente do site O Licorista. São algumas nuances e algumas contribuições para que você, licorista, possa produzir seus licores utilizando um método. A origem deste método é por em existir qualquer outro tipo de método similar ou igual, tanto no cenário nacional como global, se existe alguma metodologia, até o momento, ou até hoje, ela é desconhecida. Existem livros sobre produção de licores, mas não metodologias. O significado de MSTL licores é método de composição e transliteração de licoragem, a palavra composição é um reflexo de técnicas para produzir receitas pelo próprio licorista, utilizando abordagens e procedimentos de extração, que podem incluir infusões, especulações, arrasto de vapores, a partir de extração de óleos essenciais, dentre outras abordagens mais de tratamento e beneficiamento de ingrediente. E o objetivo é produzir o DNA de uma receita exclusiva e desenvolvida pelo próprio licorista. Existe... Cluster de ingredientes, que são grupos de ingredientes que têm características em comum para se produzir um determinado tipo de bebida. Transliteração é uma técnica que envolve a utilização de uma receita já existente de um licor para traduzir e produzir uma nova receita e arranjando esses ingredientes. Você também pode incluir um produto pronto e mixar a um outro produto pronto desde que você conheça a base e o conteúdo desses ingredientes e realizar uma transliteração que seria uma harmonização complexa de ingredientes e o termo licoragem diz às etapas produtivas que envolve o processo de produção artesanal de licores são Técnicas e abordagens exclusivas e uma linha de raciocínio exclusiva para o produtor licorista artesão que trabalha de uma forma simples e com poucos recursos e pequena escala. Essas seis etapas são pré-licoração, licoração, purificação, vasilhames, licoramento e depuração. Dentro de cada uma dessas etapas há um conjunto de atividades que em média são 10 atividades de uma ênfase mais teórica e 10 atividades com ênfase operacional. Essas atividades elas estão organizadas em alguns tipos de censo. Na pré-licoração, o censo de administração, onde o licorista não tem tempo para sentar e ficar planejando o processo produtivo. Ele trabalha com esse censo durante o processo de elaboração de licores, criação de receitas, são preocupações e tabelas e procedimentos que ele vai alimentando durante a execução das suas atividades de licorista. Na atividade de licoração, é o senso de alquimista, é o momento de construir o DNA de uma receita, utilizar de técnicas de harmonização, que são abordagens culinárias avançadas, envolvendo gostos, texturas, aromas, cores, sabores, entre outros aspectos, para produzir um licor sofisticado e complexo. Na atividade de purificação, é o senso de pureza. São procedimentos e abordagens e técnicas para produzir uma boa calda purificada, evitar contaminações, fazer processos que envolvem a produção de um licor estável, utilizar ingredientes corretos e fazer abordagens adequadas. Na etapa quatro vasilhames é o senso de produto. É o momento que um licorista vai olhar e vai trabalhar com vasilhame, vai trabalhar vendas, vai trabalhar é, cliente, mercado, marketing, vários aspectos no momento que ele está definindo a estrutura do senso do produto. E na etapa número 5, que é a etapa de licoramento, é o senso de produção. Não é o momento que ocorre um invase é as mixagens, Ocorre a atividade de licorar, que é utilizar tabelas específicas para realizar cálculos e aplicar as concentrações corretas de uma receita. Existem temperamentos, que é o momento de fazer correções de algumas perdas ou substituição de algum ingrediente que não venha afetar a receita principal. A última atividade, que é a etapa de depuração, que é o refinamento. É o momento que se prepara o licor, vasa faz a embalagem. Faz todo o aspecto de reavaliação e retroalimentação de todo o sistema das etapas anteriores de possíveis ajustes que sejam necessários. Uma vez existindo o método, qual é o objetivo do mesmo? Como existe previsto na legislação alguns conceitos e algumas determinações legais para produzir determinados tipos de bebida, o método MCTL e licores ele organiza esta forma produtiva de quatro formas que está alinhado com o processo previsto em lei. Existem licores aromáticos, digestivos, ratafias e cremosos. Aromáticos produzidos com ervas aromáticas, cascas e especiarias. Os licores digestivos, que são como ervas amargas, especiarias e ervas aromáticas podem fazer parte deste produto. Existem as ratafias, que são produzidas à base de frutas frescas. E, por sua vez, os licores cremosos, que são produzidos com botânicos e derivados de origem animal. A questão que eu tenho esses quatro produtos e um método. Então, inicialmente, o método começa a trabalhar com a fase número um, que são parâmetros dados através das tabelas, para se iniciar um processo de infusão, a primeira infusão, trabalhar e conhecer o primeiro ingrediente, pois não há como se trabalhar nessa fase com pesos e medidas e receitas, pois o licorista irá trabalhar e desenvolver o próprio DNA da sua própria receita. Que tipo de cultivo, que tipo de ingrediente, quando e como deve ser colhido esse ingrediente e armazenado, existem técnicas e abordagens que podem variar muito no resultado de infusões e licolaturas. Outro aspecto é que uma vez esse ciclo fechado, se inicia a fase número 2, que se trabalha em cima de padrões e padronizações, que os pesos e medidas começam a ser refinados para que se cheguem a uma conclusão de quais são as quantidades e quais são as formas de produzir e tratar determinados ingredientes para produzir e manter a qualidade de um licor a longo prazo. A cada seis etapas existe uma etapa de refinamento, retroalimentações, e é o momento de se atualizar o sistema todo para ajustar a produção de um determinado tipo de licor, de uma receita, de uma escala de produção e assim sucessivamente. Nos vídeos anteriores, dentro desse canal, já foram citados alguns termos que são originários e surgiram dentro do método MCTL-Licores para atender a classe de produtores licoristas de uma forma mais organizada e valorizar a produção de um licorista. Por exemplo, eu tenho o um set de licoragem, que seria um espaço reduzido com dimensões adequadas para que um licorista possa realizar uma produção artesanal de licores, com equipamentos, organização, forma de otimização de espaço, layout e ambiente. Existe o set de licoração, que seria um espaço dentro, especificamente, que seria, neste caso aqui, um set de licoração, onde eu sento e produzo as receitas, faço degustação, harmonizações, estudo botânicos, categorias de ingredientes, faço processos de preparo de infusões, dentre outras aplicações. Existe o termo licolatura, que é uma expressão, utilizada após a filtragem de uma infusão, que é um líquido hidroalcoólico que contém lá os princípios ativos, corantes, digestivos, tonificantes, dentre outras características que eu posso mensurar. Licoramento é a junção do verbo licorar mais temperamento. Licorar é utilizar tabelas, realizar abordagens envolvendo classes de ingredientes para fazer Temperamentos e correções de algumas perdas que ocorrem durante o processo de produção de licores, envolvendo infusões ou até ajustes de caldas. Isso se chama temperamentos. Licorar mais temperamentos, licoramento. Existe o conceito de caldas simples e compostas, que é aplicável a esses conceitos à produção artesanal. Existe a classificação de licores, que também surgiu dentro do método MCTL licores, que está alinhado à legislação. Então são abordagens que se inicia com parâmetros, mas é possível enquadrá-las dentro da legislação que é os licores aromáticos, os licores digestivos, os licores ratafias, que sejam os licores de frutas, e os licores cremosos derivados de botânicos e de origem animal. Existe também dentro do método MCTL licores, as tabelas de infusões que foram apresentadas anteriormente, como é que são organizados esses ingredientes, tempo de extração como é que eu devo tratar cada grupo de ingrediente? Então, o método MCTL de licores, na verdade, ele reúne todo o conjunto de informações necessárias para que um licorista possa se desenvolver profissionalmente e criar uma indústria de produção de licores. E não é uma produção caseira, complementação de renda. É um procedimento, é um método para quem quer se desenvolver e atingir objetivos cada vez maiores e alçar mercados nacionais, quem sabe exportar os produtos e ocupar um mercado internacional. Seria isto que eu teria para falar sobre o método MCTL licores é um método patenteado, exclusivo e que está à disposição para quem esteja interessado em se desenvolver e utilizá-lo como forma prática na produção de licores. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!